Olá, seja bem-vindo ao canal Ideias e Fatos. Se você está assistindo a este vídeo, é porque você está tentando perder peso e não está conseguindo alcançar a sua meta. Mas fique tranquilo, vou te mostrar neste vídeo o que você deve fazer para estar chegando lá. Assim, saiba que não existem milagres, o processo é gradual e exige uma porção de disciplina. Isso é indispensável se você realmente deseja reduzir as suas medidas. Motive-se para a aquisição de hábitos mais saudáveis. Isso será o um fator determinante na sua caminhada rumo à sua tão sonhada redução de medidas. E nós, do Ideias e Fatos, queremos te apoiar nisso. Estaremos criando uma série de vídeos focados nesse tema. Então. Se ainda não é inscrito, se inscreva para você ser notificado para novos conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos lá as 10 dicas de como acelerar a sua perda de peso. Dica número 1: Evite carboidratos processados. Há dois tipos de carboidratos: os bons e os ruins. Os ruins vão causar picos nos níveis de açúcar do seu sangue. Basicamente, você identifica esses alimentos analisando sua composição, em sua maioria eles são derivados de farinhas processadas como trigo e goma de tapioca. Os bons têm um alto nível de fibra que serão absorvidos mais lentamente pelo seu organismo. Dica número 2 beba muita água isso irá acelerar o seu metabolismo pense nisso como combustível para um automóvel sem ele o carro não irá funcionar dica número 3 tome café da manhã se você comer durante a manhã você aumentará a saciedade durante o dia escolha alimentos corretos como aveia frutas frescas ou ovos. Dica número 4 Mantenha um diário alimentar Estar consciente do que comemos ajuda a perdermos mais peso e talvez você perceba que não precisaria comer tanto durante o dia. Anotações ajudam a monitorar as calorias ingeridas e você vai ganhar consciência do que você está colocando em seu organismo. Dica número 5. Limite a ingestão de sucos. Evite os sucos industrializados. Eles contêm químicas muitas vezes desnecessárias para o organismo. Se tiver de tomar suco, prefira sucos que tenham vegetais e deixe de fora alguns alimentos como cenoura e milho que contêm açúcares. Sempre opte por frutas frescas, como vimos na dica número 3. Dica número 6. Consuma alimentos termogênicos. Além de serem saborosos e servirem como tempero para alguns pratos, eles fazem com que o corpo acelere o processo de queima de gordura. E neste grupo, um destaque importante vai para a cropa do coco, a parte branca e carnuda. Esse sim, na minha opinião e também de estudiosos, é um dos melhores alimentos para queimar aquelas gordurinhas indesejadas. Ah, e não esqueça do abacate. Esse combinado com o coco vai intensificar ainda mais a queima de gordura e você aos poucos irá se sentir mais motivado porque você vai perceber em poucas semanas que está valendo a pena o esforço. Dica número 7 consuma pequenas porções ao longo do dia. Não adianta comer apenas uma ou duas vezes e fazer grandes refeições a fim de manter a condição energética do corpo. O ideal são pequenas e saudáveis refeições em intervalos de 3 a 4 horas. Dica número 8. Não coma à tarde da noite. À noite, o organismo gasta menos energia e alimentar-se à noite pode gerar um efeito contrário ao que se espera, ou seja, aumento de peso. Dica número 9. Dê um tempo no consumo de álcool. Consumir álcool significa consumir calorias vazias. E quase sempre a gente tende a exagerar na alimentação quando faz uso de bebidas alcoólicas. Quase todo mundo um dia já chegou em casa depois de um porre querendo devorar tudo que vê pela frente. outro problema é que o organismo prioriza o processamento do álcool em detrimento dos outros alimentos, porque para ele, o álcool é uma toxina e deve ser eliminada. Por esse motivo, ele vai priorizar o seu processamento e essa energia que foi utilizada poderia estar sendo usada para a queima de gorduras. Dica número 10 Consuma chá verde O chá verde vai acelerar o seu metabolismo e assim como a pimenta, eles são uma maneira natural de incentivar o organismo a queimar gordura mais rapidamente. E, dessa forma, você vai sentir que está cada dia mais perto da sua tão sonhada redução de medidas.